Olá, eu sou a professora Annalisa Miranda e apresentarei nesta videoaula o módulo 4 da disciplina Psicologia e Educação, que aborda processos psicológicos e práticas pedagógicas na escola. O módulo 4 possui duas unidades, sendo elas a unidade 1, inteligência, inteligências e a capacidade de aprender, e unidade 2, motivação, afetividade, emoções, atribuições e expectativas, ou sentidos da aprendizagem escolar. O objetivo de aprendizagem deste módulo é interpretar e discutir temas básicos em psicologia e educação e as suas repercussões sobre as práticas educativas em contexto escolar. Iniciando a unidade 1, Inteligência, Inteligências e a Capacidade de Aprender, temos diversas linhas teóricas sobre os estudos da inteligência humana. Nos estudos tradicionais, a inteligência é um elemento que pode ser quantificado e comparado. Os resultados de quase todos os testes de inteligência são apresentados pelo que se denominou coeficiente intelectual, QI. Este coeficiente é obtido relacionando a idade da criança com seu desempenho nos testes, ou seja, verifica-se se ela está no nível de desenvolvimento intelectual considerado normal para a sua idade. Nessa perspectiva, a inteligência era apenas quantificada como índice para comparações individuais, porém, não se explicava a natureza das diferenças individuais. No segundo momento, trazemos os estudos interacionistas. Como exemplo, citamos Piaget, que não se preocupava com uma quantificação, mas com o processo de construção da inteligência. Piaget interpreta a inteligência como uma faculdade cognitiva possuidora de uma função e de uma estrutura. Sua função consiste em um processo contínuo de adaptação, que se refere ao fato de que todo indivíduo está sempre procurando se adaptar a situações novas e desafiadoras do meio. Ao mesmo tempo, a inteligência possui uma estrutura que implica em organização. Enquanto o homem esforça-se para se adaptar ao meio, ele vai se organizando com todos os elementos com os quais se depara. Assim, o desenvolvimento de um ser humano, de um indivíduo é proporcionado por uma reorganização constante da inteligência diante de novas condições oferecidas pelo meio. A inteligência é possível de ser construída a partir da ação do sujeito sobre o objeto do conhecimento. O importante é o processo, o que leva uma pessoa a construir o conhecimento, a se desenvolver de acordo de uma forma e não de outra. Já para Vygotsky, na perspectiva interacionista e sua psicologia histórico-cultural, as capacidades intelectuais resultam das relações sociais históricas e culturais construídas pelo homem. Então, a inteligência pode avançar a partir de novas aprendizagens que o ser humano vai efetivando ao longo da sua história. Os processos psicológicos superiores, por exemplo, são construídos pela apropriação dos elementos da cultura, então, não faz sentido falar de uma inteligência pronta, de uma inteligência mensurável. O desenvolvimento cognitivo relaciona-se com as interações com as outras pessoas e com os instrumentos do mundo social, como caneta, papel, computador, e os símbolos, como a linguagem, os sistemas matemáticos, os signos. Temos também os estudos de processamento de informação. A partir da década de 70, teóricos buscaram investigar os processos cognitivos de seleção, organização e processamento de informação envolvidos na constituição da inteligência humana. A atividade mental nessa perspectiva consiste num processo contínuo, dinâmico e complexo de incorporação, transformação, armazenamento e recuperação de informação para orientar a sua ação. A teoria do processamento da informação é um conjunto de modelos psicológicos que se concebem a partir da ideia do ser humano como um processador ativo dos estímulos que ele obtém do ambiente. Temos também o um estudo das inteligências múltiplas, elaborado a partir dos anos 80 pelo psicólogo Gardner. A inteligência humana nessa perspectiva deve ser entendida como um conjunto de habilidades, talentos e capacidades mentais chamadas inteligências, o que permite ao indivíduo resolver problemas ou criar produtos que sejam valorizados em um ou mais cenários culturais. Gardner criticava fortemente a noção de inteligência como uma capacidade única e questionava as medições de inteligência por meio de instrumentos e testes. Gardner propôs uma teoria, então, das inteligências múltiplas, dada a necessidade de incluir um conjunto muito mais amplo e universal de capacidades que se considerava até então. Cada uma das inteligências funciona como um sistema cognitivo independente, não sendo condicionado a um fator geral único da inteligência. Dentro essa, dentre essas inteligências, nós temos né, a inteligência linguística, né, que apresenta elementos primordiais que estão presentes na vida do indivíduo, como escutar, falar, ler, escrever. A inteligência lógico-matemática, que abrange três campos, a matemática, a ciência e a lógica, ou seja, que se relaciona a uma capacidade de operar adequadamente símbolos numéricos, de pensar de forma detutiva. A inteligência espacial, que refere-se aos modelos e representações espaciais, como imagens, organização espacial, noção de lateralidade. A inteligência intrapessoal, a capacidade de conhecimento de aspectos internos de uma pessoa. A inteligência interpessoal, a capacidade para compreender os desejos, as intenções do outro, perceber, distinguir motivações, intenções, humor, sentimentos, né, e se relacionar adequadamente com o outro, com a comunidade. A inteligência naturalista, capacidade de conhecer e classificar espécies, organismos dos ambientes, inclusive domesticando, interagindo com eles. A inteligência cinético-corporal, que é a capacidade para resolver problemas ou gerar produtos utilizando o corpo ou partes dele. A inteligência musical, que consiste em perceber, discriminar, expressar e transformar formas musicais, além de apreciar, de saber tocar, de saber compor padrões musicais. Para Gardner, as pessoas possuem capacidades específicas e se diferem nas suas combinações. Então as inteligências se integram, embora as pessoas possam ter algumas predominâncias. Isso também um conceito é, importante, contemporâneo, que é o conceito de inteligência distribuída. O pressuposto básico desta concepção é que a cognição, né, assim como as ferramentas, os artefatos e os sistemas simbólicos, é algo compartilhado pelos indivíduos de maneira que o pensamento está situado em contextos particulares de intenções, colegas, instrumentos, além de ser distribuído socialmente. A unidade de análise mais adequada para o estudo da inteligência já não é, nessa perspectiva, o indivíduo ou seus processos mentais à margem de um contexto ou à margem de uma atividade, mas a pessoa envolvida na atividade que é por natureza social, contextualmente situada, além de mediada por instrumentos e símbolos. Na nossa unidade 2, tratamos sobre motivação, afetividade, emoções, atribuições e expectativas, os sentidos da aprendizagem escolar. Iniciou com uma pergunta. O que experimentam, o que sentem os alunos quando aprendem ou quando estão em situações de aprendizagem? Essa pergunta remete a uma dimensão mais afetiva e emocional da aprendizagem. Dimensão que ocupou um lugar secundário entre as prioridades das pesquisas psicoeducacionais nas últimas décadas, mas que é central e precisa ser vista pelo professor. Dentro dessa perspectiva, temos a ideia de autoconceito, de autoestima, que são uma representação da avaliação afetiva que a pessoa tem de suas características em um determinado momento. No campo da motivação, podemos trazer Vygotsky, tratando que os motivos, as necessidades, são parte da constituição humana. Ou sim, são importantes para o sujeito entre a ação. Né? Então, temos um motivo para a ação. A motivação depende necessariamente das condições concretas em que ocorre a aprendizagem. Ou seja, depende da relação entre aquilo que estimula ou aquilo que desafia o sujeito, e a ação consciente daquele que está em situação de aprendizagem. Já para Piaget, há uma compreensão de que a motivação é prioritariamente intrínseca ao sujeito. Então depende de um maior grau uh, dos motivos internos daquele que está em situação de aprendizagem. Agora no campo da afetividade, vamos expor alguns conceitos fundamentais da teoria valoniana, para a compreensão da dimensão afetiva e de sua relevância no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. A obra de Vallon é marcada pela importância dada à afetividade no processo de ensino e aprendizagem. Havia sempre uma tendência é, de superestimar os estudos dos processos cognitivos e intelectuais, envolvendo raciocínio e memória, sem a devida ênfase às questões emocionais na área da psicologia e da educação. Bom, é, nós podemos falar de dois polos no processo de ensino e aprendizagem. No polo ensino, nós temos o professor, né, que para atingir seus objetivos pedagógicos, precisa ter clareza de alguns pontos, né? ele precisa confiar na capacidade do aluno, né? saber que o aluno pode aprender, confiar que o aluno tem a capacidade de aprendizagem, que ao ensinar está promovendo o desenvolvimento do seu aluno e seu próprio desenvolvimento, né? o professor também se coloca no, no, no papel de aprendiz. Que as emoções e os sentimentos podem variar de intensidade em função dos contextos, mas estão sempre a todo momento na nossa vida, interferindo nas nossas atividades. No polo da aprendizagem nós temos o um aluno né? que busca a escola com motivações diferentes, tem características próprias conforme o seu momento de desenvolvimento, tem saberes elaborados nas suas condições de existência e funciona de forma integrada nas dimensões afetiva, cognitiva e motora. O grande desafio do professor nessa perspectiva é ter né, uma formação que leve a enxergar a totalidade do aluno na sua concretude. Para Valon, o desenvolvimento da pessoa se faz a partir da interação do potencial genético típico da nossa espécie e uma grande variedade de fatores ambientais. O foco da teoria Valoniana é a interação da criança com o meio numa relação complementar entre fatores orgânicos e fatores socioculturais. Um marco diferencial do pensamento de Valon consiste na busca de conciliação entre o biológico e o social. Para Valon... Existe, entre o ser e o meio, uma relação recíproca, cuja influência sobre o indivíduo não é inteiramente de domínio biológico, mas também social. O conjunto afetivo oferece as funções responsáveis pelas emoções, pelos sentimentos e pela paixão. Já o ato motor é responsável pelo deslocamento do corpo no tempo, no espaço, pelas reações posturais e apoio para a expressão dos sentimentos e emoções. As cognições sustentam as funções de aquisição e manutenção do conhecimento, envolvendo representações, memória, planejamento. Valon considera também que o estudo do desenvolvimento da criança não deve privilegiar nenhum desses domínios, mas demonstrar quais são os vínculos entre eles e as suas implicações. Os domínios cognitivo, afetivo e motor interagem e criam a totalidade do indivíduo e a sua personalidade, sem prevalência de nenhum deles. Assim, o entendimento sobre o desenvolvimento humano se baseia em uma concepção dialética do homem, a partir de uma complexa relação entre fatores biológicos e fatores sociais. Um importante é, ponto da teoria baloniana diz respeito à valorização do movimento. Para Balon, as atividades motoras possuem enorme relevância no desenvolvimento e na aprendizagem da criança, o que resulta em críticas às abordagens que exigem uma criança passiva, uma criança obediente em sala de aula, presa à sua carteira durante uma aula expositiva do professor, por exemplo. Para Valon, desenvolver é ser capaz de responder com reações cada vez mais específicas a situações cada vez mais variadas. Então, cognição, afetividade e motricidade possuem o mesmo nível de importância para o desenvolvimento humano. Vamos falar agora sobre as etapas do desenvolvimento pré-valor. Em síntese temos né, a primeira etapa, que é o estágio impulsivo emocional, que vai do nascimento até o primeiro ano de vida da criança. Esse estágio, a criança tem predomínio motor e é voltada ao meio. O processo de ensino e aprendizagem nessa etapa deve valorizar os contatos corporais, a fusão com o outro. A segunda etapa, o estágio sensório-motor e projetivo, é, tem início em um ano aproximadamente e vai até os três anos aproximadamente. Nesse estágio, a criança se volta para o contato com o mundo externo, pois já é capaz de falar, de andar. Existe um contato intenso com os objetos e um questionamento né, constante, é a fase dos porquês. Nesse estágio, o professor deve ofertar situações e espaços e ter disposição para responder a esses questionamentos em busca desse desenvolvimento. No estágio categorial, que vai dos 6 aos 11 anos, para Valon a criança começa a explorar o mundo externo por meio de atividades cognitivas e abstratas, como agrupamento, classificação e categorização. Esse estágio coincide com a entrada na escola e a aprendizagem ocorre predominantemente por meio da racionalidade e pela descoberta das semelhanças e diferenças entre objetos e entre ideias. Por fim, uh, trazemos ao estágio da puberdade, da adolescência, dos 11 anos em diante, em que surge a exploração desse si mesmo e de uma identidade autônoma, mediante atividades de confronto, autoafirmação e questionamentos é dada uma grande importância aos pares e a um domínio maior nos processos de abstração. E a dimensão temporal se torna importante e possibilita a discriminação dos limites da autonomia e de sua dependência e independência. O processo de ensino aprendizagem nessa etapa se baseia na oposição, a qual possibilita identificar diferentes ideias, sentimentos e valores de si e de outro o ensino deve permitir a expressão e a discussão dessas diferenças, respeitando os limites das relações solidárias e democráticas. Em síntese, nós podemos dizer então que Valon propôs um conhecimento integral e insociável do desenvolvimento afetivo, motor e cognitivo da criança. Ele elaborou uma psicogênese total da pessoa, para ele, o indivíduo, né, para, para Valon, o indivíduo é um ser biológico, um ser social, cujo desenvolvimento ocorre em meio às trocas entre o organismo e a sociedade. A abordagem valoniana sobre educação caracteriza a socialização, tendo o meio e a cultura como agentes formadores e transformadores. A abordagem valoniana também oferece ao professor, eh, em seu saber, em seu fazer docente, os elementos essenciais para refletir a sua prática e olhar o aluno como um sujeito constituído no desenvolvimento integral, que inclui fatores afetivos, motores e cognitivos. A escola, na concepção de Valon, é um espaço socialmente produzido para a humanização do sujeito. Então as contribuições da teoria de valor à educação promovem essencialmente a visão da totalidade no que se refere à cognição, motricidade e afetividade. Então esse é o módulo 4 da disciplina Psicologia e Educação, desejo bons estudos e até breve.